Agora sim, meu pobre essa bosta. Agora sim, tá tendo minha voz. A outra passando aqui, hein? tá ao vivo aqui. Quem? <risos> Ela aparecendo na câmera, perguntando quem tá ao vivo. Agora tá... sim, meu pobre. Quer aparecer, pode aparecer. <risos> Tô gravando <risos> Deve a ficar do computador Qual a parte disso? Tô gravando, Eu não entendeu Tive que começar outra live pra... Porque a voz não tava saindo, agora a voz tá saindo quem vai começar outra. Ninguém ainda. Vamos esperar para espera. Vai começar. Mentira, vou começar agora. Meu Deus, o CRUSSO. Cheguei. O GummyBroom2006 chegou. Brotou aqui no, no baile. Então, gente, eu vim falar sobre o desafio em Geneve e o um novo painel de pontos do Clube Pinguim Online é isso, eu vou aqui no blog <risos> eu vou aqui nesse blog aqui março 12 de 2020 e vou ler esse blog sobre o desafio de minha Eu esqueci de fazer a intro, né? Eu já tinha feito, mas eu não fiz mais. Uhum. Tá vendo? Eu tô com a câmera. Era exclusiva na Twitch, Meu Deus do céu, era exclusivo na Twitch. Por que eu tô fazendo isso? aqui do lado olá a todos vocês devem estar percebendo que estamos lançando muitos recursos novos para essa nova era e solicitamos mais comentários sobre o que você gostaria que nós adicionássemos a seguir uma das perguntas mais populares que sempre fazemos é essa quando é, o Desafio Ninja Neve estará liberado? É assim. Quando, quando o Desafio Neve estará liberado? Igual foca do coitado do Bob Esponja. Que isso? E é mesmo, vou entrar lá no Discord, Que O bagulho é louco. Abriu o Discord aqui. Hey, hey, das bem a mais um vídeo. Agora eu comecei, agora o bagulho começou e vixi, gente, eu travou aqui. Gente, eu também vim aqui para esse vídeo e me despedir, tá bom? Que eu, eu, vou, eu vou embora, hein? Então, não, não, mentira. Não, eu não vou embora assim, mas eu vim me despedir do canal Que eu acho que vai acabar Porque eu não aguento mais Eu não aguento mais, gente Ai, alguém me ajuda, por favor Mas é sério, gente Mas Tô pensando aqui em desistir do canal, tá? Eu sei que ninguém se importa porque ano, ano anterior Eu fiquei um mês sem enviar nada Foi no, na festa do Música Jam Eu fiquei sem enviar nada Ninguém se importou Eu acho que ninguém vai se importar agora de novo Ninguém se importou, né? eu tô gravando aqui, você tá falando testa do Thiago aqui. Cadê o Thiago? Vamos mandar o um servidor pro Thiago. Thiago, Thiago, Thiago. Sim. Tá. Sim. Thiago. Vou ligar até pro Thiago aqui para acordar Pronto gente, já compartilhei o servidor com o Thiago Eu vou desistir desse canal Desse canal só Desde que lançamos o desafio Ninja Neve, um desafio Ninja Água no ano anterior, essa pergunta é repetida sempre que solicitamos sugestões sobre o novo recurso apenas por usuários curiosos que gostaram do jogo, entendendo que o Card Switch Snow é um dos jogos mais populares do Card Switch, e muitos de vocês querem obter um terno de de Ninja Neve. Por isso espero que este post explique a situação atual desse jogo. Em primeiro lugar, o desafio Ninja de Neve será adicionado ao jogo. Eventualmente existem várias razões pelas quais não estamos dando uma data exata para o lançamento e para o que está demorando tanto. Antes de tudo, o desafio Ninja de Neve em termos de desenvolvimento é o jogo mais difícil e complicado de de trabalhar. Exigiria uma equipe de desenvolvedores dedicado para refazê-lo, e só tem um desenvolvedor ocupado com a faculdade e outros desenvolvimento do clube Ping Online. Além de trabalhar em festas mensais e uma versão em HTML5 para o clube Ping Online, não é cobrado que que o OIOE trabalhe apenas no card de card de então, o desenvolvimento foi lento para trabalhar em outras partes do jogo. Outro motivo é porque não somos os únicos a trabalhar no desafio em neve. Um grupo de desenvolvedores fora do clube Prime Online, Venta vem trabalhando no desenvolvimento e de lançamento do Car Digit -Sul Water. Já o temos... E o dia de Desafio Ninja de Neve. Quando eles libera o código do Desafio Ninja de Neve, o E o edita e faz verificações de segurança antes de implementar no Clube Ping Online. Então, trabalhamos em uma mini-festa e começaremos a enxergar o enxergar que. Obviamente, gostaríamos de dar uma data estimada de quando será lançado. Mas nesse momento está fora do nosso controle. Tudo o que podemos fazer é esperar. Não queremos dar uma data a vocês e em seguida acabamos adiando por causa do nosso problema de desenvolvedores. Quando anunciarmos anunciamos uma data oficial de lançamento do card de, de Snow, queremos garantir que nada estraga o lançamento e por isso que não estamos divulgando nenhuma data oficial para o lançamento até termos certeza absoluta. É... Lamentamos essa espera, mas prometemos que ela será liberada definitivamente em breve. O EI me deu um mês em que ele acha que estaremos prontos para lançá-la. ZETA! <risos> Desculpa aí. Muito perto. Mas os jogadores que trabalham nisso não são muito confiáveis e esperamos alguns atrasos. Portanto, enquanto isso, estaremos trabalhando em outro recurso que esperamos que você goste tanto. Obrigado a todos pela apreensão. Quando finalmente lançarmos o desafio em Geneve, garantimos que a espera vale a pena. Clique aqui para não Eu vou fazer longuinho aqui o meu... Meu Deus, gente, meu e-mail! Eu nem uso mais. Cadê o Thiago? Eu quero fazer a festa do Thiago aqui ao vivo. Nem ninguém liga, gente. Eu vou. Gente, eu tô também, tô indo embora, viu? Essa última live, último vídeo. Quem puder. Eu não vou até trocar aqui, aqui ó. Eu preciso de ajuda. Ah, que isso, gente? Ah, não. Agora você pode é, adicionar é, adicionar comentário no, no post do blog do Clube Ping Online Que você está rindo, Dudu É bem difícil editar, mas eu acho que no final do ano que vai ser liberado Não, no final ele disse em um mês, né? Então talvez seja em abril Então em abril eu volto, gente porque eu não vou perder essa oportunidade Mas Esse mês não vai ter vídeo nenhum Gente, esse daqui é o último Porque o bagulho aqui ficou louco é... Vou aqui no histórico aqui, né? Então é isso gente, minha despedida é, No começo do canal O canal vai fazer dois anos no começo do canal Era assim Quando eu criei Eu não consegui nem gravar Sabe por quê? Porque eu estava com problemas Eu não consegui gravar Eu não consegui gravar o canal É, gravar vídeo para o canal No começo do canal Em abril Eu só consegui gravar em agosto Ou seja é, Deixa eu ver Não, eu consegui gravar em maio Mas só que Eu comecei a fazer Vídeo frequente a partir de agosto Samuel Young Game Filho assumido Pela Aiyui não, não me falem Aiyui né? Só dor de cabeça com a mãe Põe na senha E meu trocado, gente Que tava ruim Meu trocado estava muito ruim, gente Vou fazer aquela zoeira, né Relear fing aquela zoeira. Agora eu vou entrar aqui no jogo. É inglês, não, gente, português. Curve vai fazer HTML, né, gente? Que o Flash Play vai acabar. Muito triste. Agora eu vou entrar aqui no... Bagulho aqui pra gente ver o painel. Você sabe a minha senha? Meu Deus do céu! Qual é a minha senha? Ah, você não vai descobrir. isso Você descobriu que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai meu Deus do céu, não acredito. Eu falei ainda, meu Deus do céu, BRK Meu Deus, o mouse tá desconectando, gente, tá muito ruim Eu preciso de um microfone novo, gente, eu estou todo arrombado Eu não sei quando é, esse computador vai quebrar, gente, algum dia Alguma hora vai quebrar, eu sinto por isso eu quero parar de gravar, é, já, porque... Ai, de vontade de chorar, gente, meu Deus do céu. Mensagem foi retida para análise. Você falou minha senha e a sua mensagem foi retida para análise. Por isso, mas eu vou exibir sua mensagem. Que isso? Zero grau lotado. bagulho tá louco, hein? Gente, eu só vou estar 10 minutos aqui no Clube online só para mostrar umas coisas. Primeiramente vamos aqui, vai de graça, o mal não tá funcionando, primeiramente vamos, espero que tenha gente aqui pra jogar, não tem ninguém pra jogar, vamos aqui, aqui ó, vai aparecer uma carta, com a tabela de graf... classificação, eu tenho 85 pontos e dia restante, em primeiro tá o regular, segundo... Terceiro, quarto, quinto, mostra os três primeiros que estão com mais pontos Gente, vamos jogar para fazer uma demonstração O primeiro ganha 20 pontos, o segundo acho que ganha 10 E o terceiro ganha 5, o quarto não ganha nada, né? Meu Deus, gente! Por favor! Estou fazendo demonstração Vem, Ei, demônio! Vem. Meu Deus! Estúpido, vem! Deixa de ser estúpido e vem! Estou ao vivo! Alguém vem comigo! Estou ao vivo! No Youtube! Estou ao vivo! Ah! Espera de imitar agora, né? O bagulho é louco, gente Ah, não, não, não Mentira, mentira aí, Caetano! Mentira, ah não Não creio que eu vou perder em vídeo Tá bom, eu também sei perder, tá, gente Mas eu caí tão feio ali Não sei porque que eu caí Sai da minha frente Eu tô no um segundo Isso, caiu duas vezes ainda Toma, agora você sai da minha frente Cheguei em segundo. Valeu, valeu. É, segundo, dez moeda. Tô ao vivo no YouTube A vida tá. Meu Deus, o da borda. Que... Ai meu Deus, gente, tá borda chegou, tá borda. meu um pedaço de lata. Vou colocar desafio, só fila e a Eu não tava prestando atenção no jogo, que raiva Ah, não valeu essa Tá bom, valeu, mas não valeu, entendeu? Porque eu não tava prestando atenção no jogo, eu tava editando o título da live Meu <risos> Deus, o outro tá caindo ali Tá bom, valeu gente, valeu ah, eu caí de propósito, ah gente, eu caí de propósito Segundo, segundo, mara... Hoje eu vou chegar só em segundo Hoje é o desafio, chegar só em segundo Porque o bagulho é louco Ai meu Deus, o... Até o, o Luan tá aqui hoje. Deixa não ter um desafio já, né? <risos> ah, mano aqui, gente. <risos> Ganei porque amo você Editar no o, o título. Ai! Não, mentira. Ih, caiu. Viu, cara? Foi, foi mexer. Ai! Ai, mentira, gente. Eu tenho que chegar em segunda, porque é o desafio. Mas dessa vez não. <risos> Ganhei 20, 20 moedas é 20 pontos, entendeu, gente? <risos> o bagulho é louco. Enganei porque eu amo vocês, sabem? Eu falei, tô aqui sozinho, papá, vou colocar um clickbait aqui, né? Mas eu coloquei um ponto de interrogação, tá, gente? Não vem com essa, não. Eu coloquei um ponto de interrogação. Eu não coloquei exclamação. Então, por favor... Ai! Pode tomar. Oxe, Luan, tá, caindo. tá todo mundo caindo, não tô entendendo mais nada. Ai, eu caí também! Sai da minha frente. Frente criatura, tá todo mundo caindo. Jesus amado, ai meu Deus, eu vou cair também. Tá tão bugado esse trecado! Mais 20 ponto na conta. E eu disse, gente, vocês já voltaram Vocês já voltaram Se vocês querem vídeo de Clube Pim no Brasil Só quando eu voltar Se eu voltar, vai ter vídeo de Clube Pim no Brasil de volta, hein Ai, meu Deus, eu céu com medo, Ai, para, para, para, por favor. Ai, não aguenta. Muita pressão pra mim, gente. Mas eu tô doendo. Aí viu que eu não se ouve, Viu que não se Ai, pega, pega. Como é que você amarelo não caiu? Malena tá de hack, hein? Malena tá de hack, caiu. Caiu. Malena tá de hack, gente. Malena não tá caindo. Ai, que graça, hein? Sai na minha frente, cheguei em primeiro. Ai, isso que eu tô fazendo com essa live, gente. Eu me pergunto. Não! Ah, eu tava no Discord, gente. Ah, perdi. O que eu entender é que eu não fico só no jogo, entendeu? Fico no Discord. Meu Deus do céu, tem gente caindo ali. Meu Deus do céu, gente. Quem é esse? O Dudu tá caindo, Dudu tá caindo sozinho vou até cair com o Dudu aqui pra, não, pra ele não passar vergonha sozinho Tô até caindo aqui com o Dudu pra ele não passar vergonha Que o bagulho aqui com o Dudu tá louco Peraí ah, meu filho Luan! Tem <risos> que <risos> Só porque eu tava ajudando o Dudu O que eu faço? O Davi Game BR chegou Vamos oh, mais uma Ai que susto Ai gente a Malena de novo gente A Malena usa hack Quer ver que a Malena não vai cair Cadê minha frente? Ah Que raiva! Na frente Oxe, como é que o Dudu tá lá na frente? Ah, tá Que raio, eu não pegou o speed Dudu vai cair o Dudu sumiu O Dudu, cheguei primeiro da caiu eu, Ah, não, cheguei, cheguei em segundo, tá bom, é feito assim. Como assim um povo caindo sozinho? Poxa, eu caí, gente. Quer saber, eu vou cair aqui. Eu vou ver aquilo. Agora, vamos ver o próximo. A água tá com gosto de suco. É, não. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. O é Master, eu conheço esse cara. O tá é está em primeiro, gente. Que loucura. Eu como pessoas. Gente, vamos agora experimentar o desafio de janel. Vicky, Saiu aqui Aqui Eu quero jogar Dessa vez Vamos jogar uma vez Desculpa, gente! Tudo pode ganhar, não importa. Eu só tenho fogo também, né? Eu ia colocar neve só pra. Não acredito. Ah, eu vou colocar fogo, eu tô com medo. Não acredito que você fez isso. Quer saber? Vou colocar água porque eu sou vida louca Vou colocar neve, que raiva. Se eu fosse você, eu não colocava neve. <risos> ah, sai demônio. Ai, Dudu, me perdoa, Eu tô. Eu o Dudu tá esperando o quê, gente? Ai, que raiva, capeta. Eu preciso de fogo. Eu também muito preciso. Tá, né? Que chica carreira, céu eu e tô estou na conta da minha mãe. Meu Deus, gente, como é que vocês não tem uma conta no YouTube? Meu Deus, o delícia, gente. Delícia. Ricardo Matias Ai <risos> gente, por quê? Olha o tá tabor daqui. Da vida, todo mundo está vida. Sai de mim, eu quero ir contar borda, gente. Ai, gente calma, eu quero ir com vocês, tá? Tá vem. Ai vem, gente. Ai meu Deus, tá vindo. Eu saí sem querer, calma. Calma, a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Ah, não acredito. Ai, gente, eu tô muito triste, gente Ai, tô... Gente, eu vou desistir agora Muito obrigado, essa aí foi a última live Oi, Noni, Noni já chegou no final Tá bom, gente? Eu tô aqui muito pensativo Eu tô aqui parando, tem uma crise aqui resistencial Então é isso, gente, vou desistir Ai, não deixa meu Eu sou dono do não consigo sair do perfil, eu sou dono. Então, gente, é minha despedida, tá? Minha despedida. Eu tenho outro canal, gente, outro canal. Eu ainda vou continuar, mas esse canal aqui é onde despedida, tá? Ah, que agonia aqui. Ai, meu. vai embora. A última, embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah. <risos> Ai, pode ganhar, minha filha, pode. Hoje eu não tô tão triste, eu não quero nem, nem ganhar, eu não quero nem ganhar. Então a gente não motor Toma! O legal sou eu. Ah, então você é o legal. Não posso acreditar que você é o legal. Que bom, né, que o legal participou. Eu <risos> vou fazer um vídeo, vou fazer um enxamado. Um <risos> é, eu tô rindo, não sei porquê. Quem ganhou, gente? Eu perdi, Tá bom gente, mais alguém quer ir antes de eu ir embora Ai meu Deus do Thiago. Ai o Thiago, gente. Thiago entrou, gente. Thiago. Beleza, aniversário Thiago. Tá, ah, eu vou com o Taborda, gente Vamos Taborda tá Taborda, tá por que saiu Taborda? Tá Ai meu Deus, alguém vai comigo Ai meu Deus, eu tô com medo, gente Alguém vai ter Taborda, tá pelo amor de Deus, Taborda tá Meu Deus do céu, Taborda tá Vai Taborda, tá pode ganhar Ih, meu paixão preta também, hein? O bagulho é louco Assim, eu tô ganhando, tá borda, tá me deixando ganhar, né? Tá borda. Ai meu Deus, o que, é que eu fiz? <risos> <risos> tá bordinha, tá bordinha. Aí tá borda pensando que eu vou colocar fogo papá, papá. Tá borda, eu não acredito. Eu nunca sofri tanta humilhação, tá tá borda. É tá difícil, ele tá Ai, gente, eu tô sendo humilhado. Ah, eu só tenho fogo. Não sei o que eu tô pensando aqui. Meu Deus, ele vai empata o bagulho. Tá, tá, tá, tá, ta tá. Toma foguinho na bundinha. <laughs> Eu não quero ir de novo que o Taborda, porque eu sei que tá com o ela vai ganhar. Eu tô com medo, alguém me ajuda. perdendo sei que eu vou perder Eu vou começar colocando fogo aqui porque o bagulho é louco Eu vou colar, começar colocando de água aqui porque o bagulho é louco Ah... Não me empurra! Ah... Na bondinha me empurrou... Poxa. Ah, eu tô com medo não, gente. Eu tô com medo. Ah. Ah, tá bom, velho. Né? Ah, ele pegou num ponto do vigário. Cheguei no ponto do Vigário Ah, mas eu não consegui Ah oh, não, não acredito, sem querer eu fiquei Safado colocou água também e querendo pegar no ponto do vigário é o quê? Não, gente eu não... não gente eu não aceito, eu não aceito. Usar hack não é possível deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 60 pontos Tá bom, agora eu vou, eu vou embora O moderador tá no jogo tá Hoje é aniversário do Thiago, nosso moderador do Clube Pinha Online, fecha de verdade. Feliz aniversário. They shout, I'm starting two parades, I can hit ET for days, now be a good penguin and bring me some EC, okay? Don't question my authority, Safety's my priority. We keepin' it, it classy, in this include your cousin name Colin will get you fool. I've got all the tools, been a moderate and master. Bendy's so quick, your head has been faster. Bring your chance straight to your mother, watch my screens like I'm big brother. You're watching screens while I'm making cheddar, your flow so slow. Can't you do better? The games so rare, it's not even fair, so take your seat while I rap to the beat. No, my VIP badge and bling bling I'm every day, we'll wrap this secret, will make you flip. I see the ice for tip, I'm a mod There's no way you see that ice for tip, oh Uh, what, what, I'm a mod <laughs> You just got frozen Gente, cara, são pute por favor Now hear me, boy, it ain't about the coin You think you're the best? We'll <got> keep on guessing <música> I'm the top mod here, and I'll teach you a lesson I'm writing emails, like my last name was Arctic Telling about the secrets and all things uncharted. What shown as a The came to me, I'm better than you'll ever be. Answer and the questions and help me find the peace. Hey, you gotta be kidding me, I got the epic win. Oh, way, the party don't start now, it's when I wanna live. Oh. com essa imagem aqui com o Enferro yeah, like Tchau galera yeah. It's about to get heavier than when rookie too many oh, boy, Até sure o Thiago estar baby. aqui porque oh, não aguentou and Yo, I got a band hammer They shoutin'. I'm starting to parades. I can hit ET for days. Now be a good penguin and bring me some EC, okay? Don't question my authority. Safety's it's my priority. We're keeping a classy in this igloo. Your cousin and calling we'll get it you fool. And all the tools been a moderator master. Benny so quick, Your head to spin faster. Bring a chat straight to your mother. Watch my screens like I'm big brother. You're watching screens while I make conchetta. It flows so slow, slow. Can't you do better? The game's so rare, it's not even fair. So take your seat while I rap to the beat. No, my VMV bads on the link-ling necklace. EMOZEQ every day for a wreck. This secret will make you flip. Eu vou fazer uma live no outro canal o outro canal that não estou ainda não What? What? What? Ah <risos> you just got Next verse Now hear me boy It ain't about the coin You think you're the best? I will keep on guessing I'm the top mod here And I'll teach you a lesson uh, uh. I'm emails Like my last name was Arctic Obrigado a todos que participaram. Viu? Nessa última live. Eu espero que um dia eu volte. É, como eu disse, não vai ter vídeo. Este mês. As Obrigado ao a o epic.